então, agora a gente vai fazer a carreira 10. Então, a carreira 10, olha só, aqui não tem como eu fazer o ponto fantasia, né? Então, aqui eu vou passar pra vocês como eu posso estar fazendo. Tá bom, então vou virar aqui o meu trabalho, então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Tá, e vou aqui ó, então, vou pular um ponto alto. 2 uma correntinha e aqui no ponto alto seguinte eu faço um ponto baixo, uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto baixo. E vou repetir dessa forma: tá, uma correntinha, o um ponto baixo, ok. Uma correntinha aqui tem um ponto alto, passa um ponto baixo aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui tem duas correntinhas. Eu faço duas correntinhas aqui no ponto alto do leque: um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Eu preciso chegar até aqui, então aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos. Tá? Então agora eu conto uma, duas, e aqui na terceira correntinha: um ponto baixíssimo. Então aqui eu viro a peça dessa forma e aqui eu vou começar o ponto fantasia tá bom então aqui continuando a carreira 10 tá? uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço eu faço mais três pontos altos tá então vocês lembram que teve uma parte aqui ó quando eu comecei eu fiz a mesma coisa tá bom aqui tem quatro pontos mas aqui eu posso começar com três sem problema nenhum como eu já mostrei pra vocês eu não lembro qual carreira que foi tá bom que eu comecei desta forma aqui Ah, foi aqui ó quando eu comecei a fazer reto então eu vou fazer assim ó desse mesmo jeito ó, igualzinho tá então aqui continuando aqui eu faço duas correntinhas vem aqui nesse espaço mais dois pontos altos uma correntinha porque ainda estou na carreira né do ponto alto correntinha pulo um como o seguinte um ponto alto aí eu começo novamente aqui o ponto fantasia tá então aqui no final tá eu vou fazer a mesma coisa e eu venho mostrar para vocês Ok, então eu cheguei aqui no final, tá? Então aqui eu fiz duas correntinhas, bem aqui no leque e faço meus três pontos altos. Só que ao invés de fazer três pontos altos, eu vou fazer apenas dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas aqui. Eu vou contar um, dois aqui na terceira correntinha, eu fecho um ponto baixíssimo. OK? Agora o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Para não ficar esse pedaço assim, ó, maior. Tá bom? Então aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos nesse espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui tem duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, mais um ponto baixo. E sigo fazendo uma correntinha, um ponto baixo no ponto alto. Uma correntinha, um ponto baixo no um ponto alto. Ok? Assim, dessa forma, tá? Aqui. Bom. Aqui. O que, que eu faço? Eu faço a mesma coisa que eu fiz ali no começo. Eu faço as três correntinhas, vem aqui no último ponto e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio. Tá então, aqui eu puxo aqui a linha e corto quando vocês forem fazer essa parte aqui, vocês vão fazer o que? Vocês vão continuar daqui, ó. Então aqui tem um dois e três pontos aí, então se eu, vou, eu vou amarrar meu fio bem aqui ó ok então aqui eu estou no direito eu viro a peça e amarro meu fio aqui aí começa daqui pra cá Bom, aqui eu coloquei outro fio tá Para não ficar picotando meu né minha linha porque dá dó né então olha só Aqui eu vou fazer a primeira carreira para terminar aqui esse pedacinho, tá bom? Do meu quadrado. Então, aqui é a carreira do ponto alto, tá bom? Então, aqui por exemplo, eu faço uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço, porque aqui é como se fosse, né? O leque, né? Então, depois do leque, eu faço duas correntinhas, vem aqui nesse espaço e faço mais dois pontos altos tá então é aquela se você não consegue é por exemplo se atrapalhar um pouquinho é só contar daqui pra cá tá você conta daqui pra cá para saber como começar aqui tá bom então aqui eu continuo com os pontos altos e vou fazer o meu ponto fantasia tá bom normalmente até terminar, então aqui a segunda carreira. Para terminar esse pedacinho, tá? Então, aqui uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui novamente, mais uma carreira de ponto alto. Então, aqui no espaço, eu faço mais dois pontos altos, tá? E aqui eu sigo fazendo. Os pontos altos, ok, então eu vou fazer assim: eu vou deixar dois aqui e o restante eu vou preencher com pontos altos aí. Eu vou pular dois aqui, vou no terceiro e começo novamente. Vou até o final com pontos altos, então. A terceira carreira tá, então, aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas. Vou virar, então, agora. É a carreira do ponto alto e correntinhas. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha de espaço. Aí eu vou pular um aqui no seguinte e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. É assim que eu vou seguir fazendo, tá? Olha só. Aqui eu vou fazer até a viradinha para mostrar para vocês aqui o que vai dar certinho. Tá, então, aqui eu fiz o último ponto alto, aí, eu pulo dois aqui, aqui no terceiro, eu faço aqui novamente. Então, olha só, aqui eu tenho que ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Né, então, aqui eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, e aqui é como se fosse duas correntinhas, dois pontos altos e assim, não é verdade? Então aqui eu também faço uma, é, um ponto alto, uma correntinha. Então aqui, quando for terminar, eu termino com dando espaço de uma correntinha e fazendo um ponto alto no último ponto. Então nessa quarta carreira, eu vou repetir novamente: tá, uma, duas, três, quatro correntinhas, três para dar altura e uma de espaço, tá? aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui o ponto alto uma correntinha e assim eu vou tá bom então aqui na carreira 5 eu segui fazendo o ponto alto tá então aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove pontos altos tá de cada lado então aqui a carreira 6 eu vou fazer novamente a carreira do ponto alto. Tá bom? Então aqui um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Deixo dois aqui sem fazer. Aqui eu pulo dois e no terceiro desse outro lado eu faço aqui novamente mais sete pontos altos bom aqui na próxima carreira vocês podem fazer assim tá ou como podem fazer assim também ó então aqui uma duas três quatro cinco seis agora a carreira sete tá então aqui eu faço um três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço, pulo um vou no seguinte, um ponto alto, tá? Aí eu venho aqui no próximo pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ou no seguinte, e termino aqui fazendo meus três pontos altos, ok? Então, se você achar melhor fazer assim para que aqui fique mais firme, aqui nessa parte vocês podem fa fazer também. Três pontos altos aí começa fazendo uma correntinha em ponto alto, tá bom. Carreira 8, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar então aqui. Pulo um, o seguinte, um ponto alto, tá? Vem aqui nesse ponto alto aqui, dessa outra parte, faça um ponto alto, uma correntinha pulo um, aqui no último, faço aqui um ponto alto, ok? Então, a última carreira aqui, a carreira 9 eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, vou virar, aqui e posso fazer assim, ó. Vem aqui no espaço, um ponto alto sem terminar, aqui no próximo espaço, um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada e conta aqui, uma, duas, aqui na terceira correntinha, mais um ponto alto sem terminar, e arremato, e aqui eu corto meu fio, ok? Então, eu posso terminar dessa forma aqui, tá? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aí embaixo, tá? Não esquecendo que os links dessa aula vai estar aí na descrição, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!